Olá! Para entregar a mercadoria, você deve clicar em Vendas, Pedidos de Venda e clicar na linha referente ao produto a ser entregado. Feito isso, clique em Ver Ordem de Entrega. Bom, agora temos que verificar a disponibilidade. Caso haja disponibilidade para entrega, clique em Entregar e imprima a nota de entrega. Bom, é isso e obrigado!